A música é capaz de transcender o tempo e de emocionar gerações. E foi isso que a Orquestra Sinfônica de Santa Maria mostrou ao público na noite da última quinta-feira no Centro de Convenções da UFSM. Fanfarra para um homem comum, composta em 1942 pelo norte-americano Copland, foi a música escolhida para abrir a temporada 2023. Além de uma viagem ao passado, quem compareceu ao concerto fez uma visita pelas paisagens do Brasil ao ouvir músicas como O Trenzinho do Caipira e Bachianas Brasileiras 2, de Heitor Villa-Lobos. A regência do espetáculo ficou por conta do maestro Tita Sartor e do maestro e compositor Dimitri Servo. Natural de Santa Maria, Dmitri é docente na URGS e neste ano participa da orquestra como convidado especial. Para um artista, é sempre emocionante estar trabalhando com um grupo tão qualificado como a orquestra. Embora seja uma orquestra jovem, ela é muito qualificada já. E a plateia aqui é muito calorosa. Eu, como nasci aqui, também tenho relações afetivas muito fortes aqui com a cidade. A apresentação ainda contou com outros convidados, como o pianista uruguaio Miguel Lequeder, reconhecido mundialmente pela sua trajetória na música clássica. A noite também foi marcada por uma homenagem ao maestro fundador da Orquestra Sinfônica. Esta sala aqui, localizada no centro de convenções, vai se chamar Frederico Richter. Uma forma de agradecimento a quem deu início a essa história há mais de 50 anos. Eu imagino que ele onde está está recebendo essa homenagem, porque é tão linda. É uma uma vida inteira dedicada à música. Quando eu conheci o Frederico, ele já tinha um filho, era o um violino. E depois disso, ele teve muitos outros, a orquestra. Então, a, o Frederico viveu para isso. Ele amou a música. Ele teve uma dedicação muito, muito grande e principalmente ele buscava a juventude transferir essa, esse amor que ele sentia que outros também tivessem manter viva essa, essa chama da, da música orquestral e também compromisso meu de, uma, de... um <risos> Também na obra do Frederico, né? Como no concerto de hoje, a gente continuar executando, levando a obra do Frederico aonde a gente puder.